Bom dia galera, uh, hoje estamos aqui no Beco de Batman, estamos aqui na verdade isso é um lugar, um estúdio da artista, ele se chama Celso, o nome dele é Celso, mas na verdade no, o nome artista dele é Prozac. Só pra vocês terem ideia, esse grafite era meu, esse era meu, esse era meu, esse era meu, esse era meu, esse era meu, <risos> tipo era nossa praticamente. E o estúdio é muito, muito bacana. Fica logo, tipo, bem no outro lado do beco. É, o beco fica bem no outro lado dessa parede aqui. Mas esse espaço aqui é muito, muito legal. É, eu tô aqui com o Sherrod e a Michelle a gente vai aprender um pouco sobre a história de grafite. E depois vamos desenhar nossos próprios é, grafites para colocar uh, ali. Na, na, em alguma parede do beco uh, eu vou mostrar aqui o arte dele, é muito legal, vocês podem ver isso é a entrada é tudo desenhado aqui um, eu vou mostrar um pouco do estúdio e depois eu vou falar e apresentar o Prozac para vocês e ele vai nos ajudar a aprender sobre como foi criado o beco a história até hoje em dia então vamos entrar tá bom gente eu estou aqui com o artista Prozac, Prozac muito obrigado por vir aqui de nada, valeu. De <risos> e você estava explicando um pouquinho sobre a história do Beco de Batman e Sim. falou que foi inspirado pela estudantes que moravam aqui. Tinha uma escola de samba, tinha favela Sim. aqui e essa área de São Paulo tá mudando um pouquinho, né? Uhum. É, pode explicar um pouquinho mais sobre... É, porque aqui era, como eu falei que os estudantes moravam aqui, porque era um bairro barato de se hum. morar. Então, é, com o tempo, o bairro foi ficando mais visado Acontece, na verdade, na cidade inteira, né? Você pega um lugar que é perto do centro, que é um bairro interessante, legal, e os preços começam a aumentar, o que chama de especulação imobiliária. E daí o que acontece é que o processo seguinte, a especulação imobiliária, é a gentrificação. As pessoas mais pobres têm que mudar, os preços sobem, uhum. e aí tem uma transformação da vizinhança. E como isso afetou a arte daqui? Isso mudou a arte? Ou a arte é mesmo do que era 20 anos atrás? Você não, é diferente. É porque você... não é só a arte de rua, o beco, é a arte em geral. Então você não tem mais os ateliês que você tinha antes. Os artistas em geral tiveram que mudar daqui, mas por outro lado o Beco, ele foi, não tem tanto a ver com esse processo, ele ficou famoso por conta de internet, rede social, as pessoas marcando as fotos, é. então aí tipo, a, a, na verdade o Beco ficou mais valorizado pra pintar, ele não tinha tanto valor antes. Entendi. Eu tenho uma dúvida, é, a gente vai pintar aqui depois faz parte da experiência que, é. que você aparece, né? Mas como funciona? Tipo, essa parede pretende para alguém artista ou qualquer um que pode chegar e, e fazer? Não. Como, arte? como é uma história que ela vem se desenvolvendo desde os anos 80? Então cada parede tem uma história e tem uma. E tem essa regra do grafite, que é quem tem a parede, você não pode pintar em cima de uma coisa que já está pintada. Entendi. Então normalmente o próprio artista toma cuidado daquela parede, alguns artistas estão com a mesma parede há 10, 20 anos. É. Às vezes troca, fala, ah, pode pintar lá na minha tá? e tal. Um... Alguém de fora ah, pode pintar, mas em geral é sempre com a permissão do artista. Tipo, o que eu falo é que aqui a, a regra é a mesma regra de qualquer rua, você não pode pintar em cima de ninguém. Entendi. Que te chamou sobre esse lugar e fazer esse tipo de trabalho? Ah, porque eu sou aqui do bairro mesmo, então desde, ah, desde antes de eu pintar eu já conheci esse lugar. E aí quando eu comecei a pintar foi natural que eu pintasse aqui também. Ah. E vai mostrar o que? As, tipo... As minhas artes? Uh -huh. Boa. Legal, vamos lá. <risos> Essa parede aqui é minha com Aquela é minha também. Ah sim, é igual É Por exemplo, seja... tá vendo? De onde está aquele povo ali? Uhum. Até aqui é tudo nosso. Tudo sozinho, é ah, acabamos de aprender mais sobre a história do grafite, né? e foi muito interessante aprender que na verdade foi foi criado mais ou menos em Nova York. Então, Nova York foi, foram algumas crianças dos bairros mais pobres, né? que queriam anunciar para o mundo sobre a arte dele e para as outras pessoas dos outros bairros dos, ou das outras partes dos bairros é, onde eles são, né? Então eles começaram a escrever o, os nomes deles nos, nos metros, né? nos trens, nos carros de metro, né? E daí começou a evoluir para algo mais mais forte, é, eles começaram a colocar nos lugares mais mais fixos e cada pessoa, cada cada artista tinha é, seu próprio estilo de, de publicar ou arte dele então é, é muito legal então hoje eu vou, eu vou desenhar meu hashtag do canal o Brasil que eu amo e eu vou tentar talvez colocar uma uma mapa do do Brasil também no fundo massa vamos ver o okay, vai dar e o <laughs> yeah I'm you know I like to get all deep <laughs> and with my happiness it's a rainbow so a deconstructed rainbow and then with the bay which stands for before anything else and so be happy always that's the most important let's go <laughs> E aí, Michelle, Como tá indo? Ah, aí? um desastre! <risos> Gente, eu tô tentando, mas é difícil. Eu não sou, não sou uma boa desenhista, artista, nada. Mas o okay, que você tem até agora? Eu tenho metade de um M. <risos> <risos> eu vou escrever meu nome. Ele falou que é mais fácil fazer letras se você não sabe desenhar. Mas ele me deu umas dicas de como fazer as letras ficar um tom mais grafite. Então eu vou tentar fazer isso agora. É. É, e assim, gente. Uh, nós vamos ficar fazendo tudo isso com lápis e depois vamos para a parede para fazer o desenho de verdade, né? Então vai ser muito legal. Vamos terminar aqui e depois vamos lá fora, tá? Tá bom, gente. A gente ficou tipo dois quadros do beco onde a gente estava para esse outro beco. Não, é Be beco de Batman, mas fica no mesmo bairro. Esse é o beco, da beco de quê? Aprendiz. Beco de aprendiz, então, porque a gente vai aprender, né, como fazer. Ah, o Celso acabou de ensinar a gente um pouquinho como funciona para spray, né, para pintar. E aqui é nosso nossa parede aqui, a gente tem nossos desenhos, nossos planos, né, para fazer. Daí, vamos ver o que dá. E aí? Tá sentindo grafiteiro? Sem a ajuda do Celso, não consegui fazer nada. <risos> E aí, Mi, como foi a experiência? Muito difícil, descobri que isso não é fácil, gente, mas tá aí o produto final, meu Mi, me, com a minha pena, que é a minha tatuagem. Legal. E Shirad tá terminando aqui, uh! e esse aqui é meu. Vocês podem deixar aqui nos comentários a nota para a gente. Tá bom, gente, eu vou mostrar aqui, como vocês podem perceber atrás de mim, tem uh, os grafites finais, né? Meio finais. É, o que eu aprendi? Primeiramente, é mais difícil do que parece, e se você, tipo, faz um erro, você precisa ficar arrumando, então é muito, muito difícil, é, mas eu acho que a gente deu meio certo, né, com o trabalho, uh, com certeza ajuda, o Celso ajudou a gente uh, para, para ser mais profissional, né, ele ficou ajudando a gente com, tipo, arrumando os errinhos, uh, mas tem esse da Michelle, tem o meu, e o Sherrod tá terminando ali também, se vocês têm interesse em conhecer mais uh, sobre o trabalho, do, do Celso, eu vou deixar Não. todos os links no, do trabalho dele aqui na descrição desse vídeo junto com a experiência que a gente está fazendo agora. Vem aqui Celso! <risos> Ele está ajudando, <risos> tá, tá ajudando o Sherrod. <risos> <risos> e daí, uh, é isso, Sherrod, vem aqui dar tchau! Yep. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso gente, tchau tchau! Tchau!